Outro sonho. <risos> Ai, não precisa ficar com medo, Lilipette. É só um sonho da plantação de sonhos. Mas seu sonho não é laranja? Sim, é verdade. Era o meu sonho de ser princesa. Ai, mas faz tanto tempo. E agora eu não quero mais. Ai, ai, ai. O que a gente faz quando o sonho não muda com a gente? Vamos perguntar pra Joana. Meninas, o que aconteceu? Eu sonhei ser princesa e hoje o meu sonho vai se realizar Oh, isso é maravilhoso Não, não é não! A dona não quer ser mais princesa É, eu queria isso, mas eu não quero mais Hoje é o dia dos sonhos laranjas se realizarem E o meu sonho é laranja Dá pra mudar, Joana? <risos> Venham comigo, vamos ver se tem alguma coisa na Mala do Mundo Ripelica pra ajudar a gente. Uhum. <risos> é hora! É hora! É hora! Malinha, abre agora! Oh. Oh. Uau! Essa libélula voa lindamente, não é dona?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 Como a gente faz para encontrar um sonho que vai se realizar hoje? Ah, tem que procurar um a um. Procurar um a um? Ah, não! O jeito é nos dividirmos para encontrar o seu sonho, dona. Vamos? Uhul! Uhum. Uhum. Quero um de lembra. Quero fazer um orquestra uhum. com cachorros. Sim. Quero um cabelo uhum. com um super Pode ser! O meu sonho mudou! E agora? A Guida tá dizendo que o sonho é dela! Ela é a princesa! Lili Pat, onde você tava? O que é isso? Você encontrou o sonho da dona? Eu quero ser princesa! Entra, dona, o que o seu coração tá falando? Qual é o seu sonho? Ah, eu ainda preciso descobrir, Lilica. Eu amaria poder voar ter asas, descobrir os céus, andar nas nuvens. Ai, sabe, olha o um... mundo.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 O Fuxo, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe o like de vocês, se inscreva, compartilha, tá bom? E ative o sininho. Beijos, eu vou deixar mais vídeo pra vocês assistirem.